Gente, gente Esse panda não é um caçador, gente Tadinho da lagartixa Ele é rosa Ele é rosa Mexe não, que vai rosa não, rosa não. Sai perto dele Ele é rosa, Vi Vou fingir que vou pegar esse, dá? Olha, Rosnando, igual cachorro. Sai, menino, Ele vai morder você. Vai dar pra vai dar só para ela. gente. Pegou a lagartixa, o panda. Que é isso aqui? Dá pra mim, panda? Olha, Rosnando, não sei se vocês estão ouvindo, gente. Olha, Roslano. Ai, menino, pegando não. Meu filho, tá aqui pegando o lagar... O panda. Olha Rosnando. Dá, filho. Dá, dá, panda. Você quer Ó, ele rosnando. Vai em pé, Daniel. Ele vai te morder é você. Usa, é ele rosnando, gente. gente. Olha, olha. É leão. Maria, é oh, o Maria. Tá rosnando. Ô, oh, Viva, ele tá rosnando. Olha lá, quer ver? Dá, neném. Dá, papai? Dá lagartixa pro papai aqui, Tá né? hum. Tá arrasando, mãe? Tá arrasando? Ele rosa. Deixa o gato até. que está arrasando. Se tá arrasando. lá tá, banheiro só Dá, papai? É. é dele, dona? é dele. Olha, oh, eu vou embora, a lagartixa. Pô, ela levou para outro lugar. Tá me atentando, não tá deixando eu comer. <risos> <risos> <risos> Dá a Wanda. Uh, uh, uh. Menina, você caiu. animal lindo. Foi embora com a lagartixa na boca.